Aqueles presentes horríveis de Amigo Secreto E aí meus tucumons, mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio E vocês estão aqui no Leite é Com Sabe Amigo Secreto? Então, essa brincadeira é aquela brincadeira que eu sempre me ferrei A minha vida inteira, desde tempos muito remotos E eu ainda brincava de pega-pega na escolinha Aí, numa conversa minha com o meu pônei, a gente decidiu fazer um roteirinho falando pra vocês os piores presentes pra se receber ou pra se dar numa dessas brincadeiras de amigo secreto da vida. Mas antes, pra você não perder nada do que é o Pronto por Aqui, se inscreve no canal, clica naquele sininho maroto pra receber todas as notificações antes de todo mundo. E lógico, monstrinho que é monstrinho, logo deixa o um like no começo do vídeo. Então, já que você decidiu brincar, então brinca direito, porque vamos começar que se você tá brincando, você tá correndo o risco de se ferrar nessa brincadeira. Mas levando em conta que o valor dessas brincadeiras nunca são tão altos Pelo menos quando eu brinquei nunca passava de 70 reais Mas se os seus presentes e sua brincadeira passam desse valor Suponha que você seja membro da família Kardashian ou a Bravanel. Então beijo Kim e dá um abraço aí pro tio Silva Mix, se você quer perder a amizade comigo e mostrar que o limite da pobreza tá lá na atmosfera É me dar um panetone de presente de amigo secreto que no meu caso eu ainda tenho alergia de uma daquelas frutinhas malditas e eu nunca sei qual frutinha que é então sério toma vergonha na cara e me dá um presente decente aí vem aquele amigo que te dá uma caixa maravilhosa cheia tipo de enfeitinhos e belezinhas e você abre todo feliz da vida e tem só aquele vale presente obrigado assim eu mesmo escolhi meu presente eu que pior que ganhar daquela tia que você nunca viu da vida é ganhar de amigo secreto meias. Também que o meu pônei gosta de meias, mas eu fico pensando assim. Nem que as meias sejam feitas de fio de ouro, tirada sei lá, de um... Lugar muito distante, muito difícil, você tem que dar pra pessoa mais alguma coisa além daquelas meias, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece ganhar só meias. O pior de tudo, e pra aumentar a nossa lista, é quando as meias vêm com cueca ou calcinha, ou qualquer roupa íntima. A menos que quem esteja dando pra você seja uma pessoa que você já tem aquela intimidade aquele Mas ainda assim acho meio esquisito. Então, gente, sem meias e sem roupa íntima. Você vai lá, ou feliz? Abrir o seu presente e de repente você tira um sabonete de lá de dentro com aquele cheiro de cupuaçu ou qualquer outra fruta que você nunca sentiu gosto e nem viu na sua vida. Senhor, isso é coisa pra você dar de presente? Se a gente quer sabonete, a gente vai lá, escolhe cheirinho, compra, a menos que seja uma indireta, mas ainda assim não é muito legal. Porque se a pessoa não tá cheirando bem, você fala assim, toma banho, não dá um sabonete de presente pra pessoa, então, não, sabonete não. E eu acho... Que pra acabar com a vida, acabar com a noite, acabar com tudo É você tá lá na frente dos seus amigos, da sua família, do pessoal do serviço, da faculdade, whatever Aí a pessoa te dá uma caixa bonita, sabe, com aquele cartãozinho Desse tamanho, escrito um texto, assim, que a pessoa arrancou da internet Copiou todas as frases bonitinhas e fofa possível. Você abre e tá, tal, você tira E de repente é aquele lindo presente, aquele kit sexy shop da tenda do amor Pra deixar suas noites mais calientes Sério, vi a cabeça na terra Cospe no chão e sai nadando Foge para as Porque olha, tá feio Como tá todo mundo naquele momento de amigo secreto Eu desejo pra vocês, meus monstrinhos Toda a sorte do mundo Pra que vocês não recebam nenhum desses presentes Ou outros piores que vocês possam imaginar É lógico, pelo amor de Deus Não dê pra ninguém nenhum desses presentes A menos que seja pra trollar antes de dar o presente de verdade É isso aí Se você do outro lado já recebeu alguma coisa muito esquisita Que você não gostou Deixa aqui embaixo nos comentários que eu adoro saber as histórias que vocês sempre me contar Até a próxima e falou